Começa agora o moído da redação desta sexta-feira O Partido Progressista vai apoiar a candidatura de Lucélio Cartacho ao governo do Estado A deputada Daniela Ribeiro será a segunda senadora na chapa Que já tem Cássio Cunha-Lima como primeiro senador e Micheline Rodrigues como vice O PV é a segunda formação completa anunciada para as eleições majoritárias na Paraíba já o MDB definiu o ex-governador Roberto Paulino como dos senadores na chapa de José Maranhão. Roberto já vinha sendo apontado como dos nomes, mas após a reunião com Maranhão, o deputado confirmou o acordo com os aliados. E faltando apenas dois dias para o fim do prazo das convenções, a chapa do pré-candidato João Azevedo ainda não está fechada. O governador Ricardo Coutinho revelou conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, mas negou que os socialistas possam voltar a caminhar novamente com o partido. Estes foram os destaques desta sexta-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!